E aí lindona, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre a última atualização da interface do Instagram, mudou tudo, né? Tá completamente diferente, a gente já vai fazer um tour pra você se encontrar aí, mas eu quero trazer algumas reflexões importantes aqui pra você que é produtor de conteúdo ou pra você que trabalha gerenciando perfis de outras contas, né? Toda atualização feita na plataforma, eles sempre vão dizer que é para ter uma melhor experiência do usuário. Mas a verdade, o grande ganho deles são com anúncios. Então, eles querem duas coisas, né? Que o usuário fique cada vez mais tempo usando a rede social. Então, se você nunca viu aquele documentário que tem na Netflix, O Dilema das Redes, eu recomendo que você veja, para você entender como funciona, funciona a lógica das redes sociais e do famoso algoritmo. Aliás, se você quer saber como funciona o algoritmo do Insta, no final desse vídeo eu vou deixar o link aqui embaixo também. Eu vou deixar o link para você assistir um outro vídeo meu onde eu explico como funciona o algoritmo do Instagram. Aí é só você assistir, mas calma, não vai embora não, continua aqui que a gente ainda não acabou esse papo. Então eles precisam conseguir mais anunciantes, né? Porque mais quanto mais empresas anunciarem no Instagram, melhor para eles. E quanto mais tempo os usuários passarem dentro da rede social, melhor. E foi por isso que eles trouxeram esse novo formato de conteúdo, que é o Reels, que é a cópia do TikTok. Então, eu sempre falo que o TikTok é meio que um buraco sem fundo. Você entra ali, você vê os vídeos, são rapidinhos, curtinhos, muitos são engraçados e você, quando você vai ver, você tá uma hora e não viu que o tempo passou. Então, o Reels tem essa magia, né, de fazer você ficar ali presa. E toda vez que o Instagram disponibiliza um novo formato de conteúdo, ele entrega mais. Ou seja, o alcance daquela publicação naquele formato, ele vai ter um alcance maior. Então vamos supor um exemplo. Se você postar um vídeo de 30 segundos no Reels e postar um vídeo de 30 segundos no seu feed, o mesmo vídeo com o mesmo conteúdo, no Reels ele vai ter um alcance, um número de visualizações infinitas vezes maior do que no seu feed. Por quê? Porque ele quer que esse formato de conteúdo dê certo, né? Seja de fato incorporado pelos usuários. E você produtor de conteúdo, gestor de conteúdo não precisa necessariamente fazer Reels com dancinha, com pulinhos, com saltinhos. Se você achar que esse formato não cabe não tem a ver com o seu estilo, com a sua essência e também não tem muito a ver com o que a sua audiência espera de você. O que você tem que fazer é tentar trazer animações em alguns aplicativos. Tem um aplicativo chamado Quick, que é muito legal de fazer animação. Então dá para trazer conteúdo até inscrito mesmo, sem aparecer, sem gravação, em 30 segundos. Fica muito legal e dá para trazer também o um especialista falando em 30 segundos. Você pode fazer uma série com cinco dicas, onde cada dia dica é um Rios. Tem que exercitar aí o poder de síntese, né minha gente? Então é isso, não perca a onda do momento, porque é uma excelente forma de você fazer com que a sua conta tenha um alcance maior, trazendo novos seguidores que não chegariam até você. Não dá para esperar o momento certo, o momento certo é sempre assim que eles lançam. Então agora vamos lá, vamos para o nosso tour. Eu vou abrir a minha tela e vou compartilhar com você. Começando o tour... O botão do meio onde a gente usava para criar os posts aqui embaixo agora é o Rios, gente. Para quê? Para você você entrar no buraco negro e não sair mais. E o que que é que tem muito no Rios, gente? O que que é? É vídeo de palhaçada. Mas você não precisa fazer, como eu falei, isso não faz muito o seu estilo, né? Você pode responder as caixinhas de pergunta usando Rios, funciona super bem. Aqui, como eu falei, tem as lojinhas, né? Então para quem tem e-commerce, meu Deus, um mundo novo se abriu. Se você vende produtos e você não tem a sua lojinha no Instagram, corre. Então, aqui, né, voltei para a página inicial, os directs continuam no mesmo lugar. Aquele coraçãozinho que tinha aqui embaixo passou aqui para cima, ó. É aqui que você vê quem está te seguindo, quem curtiu as suas fotos. E aquele botãozinho que tinha aqui no meio, embaixo, que era onde a gente criava as nossas publicações de feed, agora tá aqui em cima, né? E aí, tá tudo no mesmo lugar. Post, aí você rola pro lado aqui. Stories, rio ou ao vivo, que são as lives, né? Explorar tá aqui, continua no mesmo lugar. E o, pra você ver, o rios tá aqui no meio. Por isso que eu falei da importância do rios, sabe? Se eles trouxeram esse recurso aqui para o meio, aqui para onde era o principal botão, você pode ter certeza que eles querem aumentar o alcance desse recurso, desse tipo de conteúdo e isso também significa que pelos testes que eles fizeram, essa ação de incentivar o uso do Rios está aprendendo a galera na rede, por mais tempo, portanto, tá sendo bom para a plataforma. E aí, gostou? Então faz o seguinte, se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, vou deixar aqui o arroba do meu Instagram para você me seguir, e agora você vai ver o vídeo que eu fiz sobre o algoritmo, a lógica dessa rede social. Eu fico por aqui, um beijo, se cuida!